Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aqui com meu pai, fala Sim. oi pai <risos> E vai comigo Vai me ensinar É né, porque ele não sabe Vem cá, ó. tem uma técnica, vem cá ó. Sobe a escada Não, não, não, não Não, não, não. não aí você tá no outro lado da escada, não Vira Aí sobe, não, sobe aqui ó Vem é aqui reto. reto. Reto, reto, reto, reto, reto, reto. E sobe nesse negócio assim. Sobe, sobe aqui, ó. Aí tá ruim me ver, ficou ruim. Ô gente... oh, Jesus. <risos> Eu já vou subir para você, porque você não vai saber aqui. Aí, o que eu faço? Aqui, peraí, você caiu, pai. Aí, tu tem que andar reto aqui, ó. Anda aqui. Isso. Isso, não vai ser de cima aí? É, aqui. Tu bateu a cabeça, né, pai? Eu nem bati a cabeça. E aí, difícil, toda hora eu fico aí com a. Eu nem tô caindo. Já foi embora? Não. Eu tô atrás de você até, pai. Ui. Ai, não sei fazer isso. Eu não sei. Porque eu tô muito ruim. E eu te ensinei um hack, tá? Live hack. Eu, fui lá, eu caí lá embaixo. Lá embaixo? Tu tem um outro? Eu caí, eu apenas caí. Eu caí e fui lá pra baixo. Lá pra baixo? Menino. Que é isso? Eu acho eu que su... o áudio vai melhorar eu pra vocês, a queda. gente, ó. Eu acho que o áudio vai melhorar pra vocês, ó. Eu superei a queda. Melhorou? <risos> eu superei a queda. Superou a queda? Ai, Aí, meu Deus do céu. De novo, fui lá pra baixo, de novo. Saiu de novo, menino. Olha, ele tá muito difícil. Olha seu pai. Eu botei o microfone aqui, ó. É... Tá aqui. Pronto. É muito difícil? Eu acho ele facinho. Até que eu não tô conseguindo passar nem da verde. Aqui, meu pai, subindo. Ai, quase. Eu quase consegui. Bota jump, alguém bota jump, por favor. Tem botar jump. Eu vou tentar botar jump. Eu não tenho, eu só tenho 40. E é 130. Oxi. Ah, mas eu não tenho okay. pulo pra isso, não. Nem eu, é por isso que eu queria ter. Não dá jump. Pra ir pro outro lado, não? Pro outro lugar, porque no meu pulo no, no, no, no lugar, não querido. dá. Não, querido. Aqui é, é um hack, tá? Esse lugar. Aí tem gente conseguindo. Não é possível. Normalmente eu não dá. Não, tá, não tem gente na roxa que é depois da que a gente tá tentando passar, depois da pausa. Mas eu não tenho, mas é, o boneco não tem força para pular. Não tem mesmo. Não é, não tem força. Eu não chego nem a metade do troço. Meu, meu, assim. eu bato com. Eu não, consigo, nem, eu não consigo nem pular, querido Direito Tem que ter o direito né? Eu não sei se o áudio tá bom, mas Eu acho que tá bom Eu tô ajeitando Deixinho as coisas não. que é a tua mola uh! Ah, mas nesse jogo aqui não tem É só se eu comprar aqui, né? Não um compra não, senão eu, você vai ficar com a mola e eu ficar sem mola. Eu te pego no colo. Aff, não consigo. Eu... Não, não, é impossível. Eu tô vendo aqui, impossível. Acabei de ver, não tem como não. A gente, eu, a gente não tem altura, não. Ui, não dá, gente. A gente não consegue subir em cima do outro, não. Olha aqui, pai, vem cá, vamos por aqui. A gente não consegue agora. pular no pescoço do outro, da frente? Olha, eu caí lá embaixo, gente. Que isso? A gente não consegue pular no pescoço do outro, não? Não. Porque atravessa. Eu acho. É, atravessa. Não, é possível. Não tem como, não. Não tem como. Pai, vamos esperar os tempos aqui? Tu corta essa né? cara. Esperando. Não. O tempo não, não. ali em cima. Não, não. Vamos embora. Coisa não. Como assim? Pode. Então reinicia e bota outro lugar que Aí não dá, não. Tá, né, gente? Peraí. Não, gente. daqui. É, né? Gente, peraí. Peraí. Peraí. Peraí. Peraí. Peraí. Peraí. aí Gente, peraí. peraí.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 É a tal essa Oxi! Ah tá momento. é ao menos Olha aqui como é que tá uma mistura Oxi Vem Deixa eu ver se esse daqui tá mais fácil Voltamos, gente Nu, esse daqui tu não vai conseguir nunca Eu tô conseguindo, Oxa vida eu puro... Eu... Ih, caramba, esse é desmonto. É, essa bolinha mata. Eu não posso pular nessa bolinha, não? Não. Ela mata. Ai, caiu. Essa bolinha roxinha não posso pular, não? É, rosinha? Não. Vai pular só É o obstáculo, a rosinha? É. Ih, ah, ah, Três <risos> Tava tá indo longe pra caramba, bate na rosinha Olha aqui, olha aqui, pai Olha o quadradinho que eu tava em cima Eu Não, vou beber água, a gente, melhor, né? A melhor parte é quando cai que tu fica picotado uhum. Fica só o um picote, olha lá É <risos> Ai, eu pensei que esse daqui era você, mas Você tem cor de pele <risos> E eu sei qual é o teu nome que meu nome do jogo é Lilica Power. Muda tô... minha camisa aqui, guarda a camisa. Pra tu me identificar. Não, querido, não dá, querido. Tu tem que ter robux. Esse tem... aí não tem. Não, tu não pode mudar nada? Não, querido, não. Meu Deus, eu tô te ajudando aqui. Eu não consegui te, Mas te ajudar. Mas a tu não me despedaçou. Desculpa, pai. eu caí. Ui, eu tava ajudando meu pai, eu caí. Não, mas aí, esse bonequinho fica os, os, as migalhas do boneco. Passei de fase. A cabeça vai rolando. Fazer, Ai! Vocês viram, gente? Meu Deus! Pai, por que que tá telefone? Oi? Por que que tá no telefone? Eu tô ouvindo. Hum. jogo. O som? A música é muito doida, mas tudo. Não consigo, Deus, hoje pai. Está eu não não hoje tá demais. demais. Pai, pai, eu não consegui apertar ali. Né? Hoje tá demais. Hoje... Deixa eu ver se tá gravando. Ah, tá gravando sim. Ai, despedacei. Olha ali, fica é só despedacei. não pedaços Não, um espedaço é demais. É um. Olha o que, que tá aparecendo no meu aqui. Ah, bota. Vamos botar naquele. Qual é aquele da caverna que a gente jogava? A gente pulando, que tem pedra, tem fogo. Ah. Aquele que tem o um que a gente corre e que é de água. Lembro não, pai. Muito tempo. Gente, eu acho que começou o vídeo de novo, então eu vou fazer a abertura de novo, porque deu... Tinha oito segundos e 27 e sete... me então, Olá meninas, olá meninas, tudo bem com vocês? <risos> Olá, meninas, Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Eita eita Hoje eu tô eita aqui eita. com meu pai e eu vou gravar Tower of Well, gente. Ali, ó, olha o tempo em cima, já tá é acabando. É o massacre gente. do Tower do... of the Well. Peraí, vai, vol... tu vai voltar pra baixo, então nem adianta. Nossa, eu vi isso de despedação. Fica aí onde é que tu tá, porque. Não dá não. Tá acabando o tempo. Olha aqui, será que é fã isso, gente? tá todo mundo em volta de mim, gente. É isso. Será que é fã? Opa, será que é fã? Tem uma menina me, me rodeando. É, é, é. É você. É fã no canal. É. Vai. será que é isso daqui? Ah, não. Venha para canal. O canal da Alice. É, o meu canal é muito bom. Muito, A muito, pirralha. muito bom. Meu... Olha aqui. Uh. Saber que depois dessa fase tem outra fase, tem, tem uma, uma, duas, três, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis fases. Essa daqui tu, tu, tu eu acho que tu vai conseguir essa, que trocou de fase. Entendeu? tá aí. Eu não consegui pular, tem que pulei Não consegui ficar em cima, eu consegui pular Eu tô te vendo, oi, eu tô em cima de você, olha ele ó Ô pai, Vai olha fora. pra cima, olha ali Olha você aqui, eu tô Como é que chegou aí, garota? Eu pulei ali, ó, tudo Pulei ali, ó, pulei ali, ó Pai, eu pulei ali, ali, ali, ali, ali já deu a volta, então? Aham uhum. Já dei a volta. Gente, meu pai tá do meu lado, tá? Tô olhando pra ele. Tá do meu lado. Eu, eu, eu tô indo, hein? Ui, cai. Essa menina aqui é rica. Menina, eu já tenho 250 Robux. Tô rica. Gente. Ó, tô indo, hein? Ai meu Deus, eu tô caindo. Da hora. Uh! O quê? Onde é que eu tô? Cadê? Conseguiu, né? A parte mais, vida... tá ajudando ali. E esse é bom. Esse eu consegui. Aqui era impossível. Meu Deus, mas esse aqui dá tá um derrota. Olha, olha. E passou um todo espedaçado aqui. Sério? Eu tô te vendo. Oi, pai. Ah, não, não é você. Meu Deus, eu pensei que era você. Eu tô muito alto, tá? Isso é muito alto <risos> é, eu, O meu é Ih, tu tá alto mesmo, menino Tu está chegando no, no, Na outra fase, eu tô ainda no início Olha aqui onde eu tô, tô, tô aqui. Ah, Caiu. Filho da mãe Polícia Filho da polícia oh, Pitinini oh, Felipe Pitinini Pitinini Aqui, eu tô tentando fazer uma estratégia aqui, é isso que eu tava falando com meu pai, estratégia, entendeu? Né, pai? É, estratégia. E botar um tempo a mais, será que alguém tá querendo ganhar aí Eu nunca cheguei no topo desse O máximo que eu consegui foi Foi O oh, pai eu, eu fui chegar na terceira fase O oh, pai Eu Eu cheguei na outra fase Eu tô lá embaixo. Vamos vou, vou, vou, vou, vou. Ah. que eu tô aí na tua frente. Oi, tá nada. E isso? Não. Faz isso. Peraí, pai, eu já fiz. Peraí, pai. Pa para. Por só ver o mundo. Eu já fiz, pai. Isso, cara. É um mundo, é uma. uma espaçonave. Voa no meio do. do... Olha o que tu fez. Consegui enxergar o topo que É que isso é o tanto de fase que a gente tem que passar Ih, é ruim <risos> gosta de deixar nessa... Tu gosta, né, desse e computador, eu... né? E, uh -huh. e pai, é mais difícil jogar é, Tower of Well no computador Mas eu consigo É, o computador é mais, é mais fácil não é nada muito mais fácil no computador. Por quê? Porque é muito mais fácil. Não sei não, eu acho que uma fase. Eu acho aí é fase. fácil. Eu não sei. Cada um lá. Um min... Ai, caiu. Rapinho. Olha ali, pai. Ai, sai da tela. Sai. Isso. Ah não, eu quero se assustar Aí, sai Olha ali, ó, tem gente aqui, ó Tem gente na laranja Olha isso Tem gente aqui Olha aqui, ó, eu vou pular Olha ó, eu ih, Dá pra ver eu pulando Eu vou subir aqui, ó Vai dar pra ver eu pulando ih Entra, joga aí, pai. Olha, tem um lá em cima. Eu vi, ele vai chegar no topo. Puga lagar. Puga E, ó, se passou, tá chegando, ó. Vermelho. Vai chegar no topo. Vai chegar. Ali, gente. Tomara que não caia. Ih, pula, amigo. Chegou! Ele chegou no topo Ele chegou no topo chegou no topo Ele tá lá no topo Não é pra ele voar não? Não E aí Quem chega lá no topo deixa o tempo ali Que vai acabar mais rápido, entendeu? E quando acaba muda de fase Então você tem que ter novas estratégias Entendeu? Assim que funciona o jogo. Ali, ó, fica vezes, duas vezes mais rápido o tempo. Entendi. Ah, Ali água. Ah, Beber água. Ali, ó. Faltam 540. Oi, pai. Oi, pai. Oi? Oi. Oi. Tô indo de primeira pessoa pra ver se aconteceu. Primeira pessoa? Não, primeira pessoa é pior. Gente, é muito pior. Aqui, ó, vai acabar o tempo. Tu vai ser teletransportado lá pra baixo. Olha, eu tô tentando ir assim, ó. Com a tela assim, ó. Aí, ó, pronto. Foi teletransportado pra baixo. Ah, não é aquela fase de novo, pai? Do. Do. Da bolinha que mata. Ó, aqui, ó, o pai. Ah, mas essa ideia é melhor do que a outra. É melhor que a outra. Hum... Aquela outra não tinha altura pra chegar naquele degrau. Não tinha. Eita, olha aqui, eu despedacei. Eu vi te caindo aqui pra cair o pedaço na minha frente. Nossa. Hum... Oi. Caiu, pai. Tu não conseguiu pular aqui? Não. Nossa, pai. Como é que era eu? Eu vi? Teu nome? Teu nick? Por que? ali, eu sou tão ruim, sou tão noob gente, se você vê uma pessoa com roupinha no jogo, tu pensa assim, ela é pro gente, ela vai me ganhar, vai chegar até o topo algumas são assim mesmo, que jogam há mais tempo, por isso tem robux, mas tipo eu, eu tenho robux tem um skin bonita e, e.. Aqui, e, eu, e... eu caí em primeira pessoa. Minha Hã? cabeça rolando, eu vi o outro rolando assim, junto com, ele, com a imagem. Sério? Sério. Eu vou tentar fazer isso. Eu, eu, vou, eu vou me matar de propósito. Gente! Ai meu Deus do céu! Isso é muito Olha! É muito doido! Oi, amiga! <risos> Oi, olha olha pra mim, olha pra trás. Oi. Oi, oi, oi. oi. Tá me vendo? Tá me pulando. A bateria tá acabando. E, gente, eu vou ajudar meu pai aqui, rapidinho, gente. O pai está mexendo na tela do computador. Ah, sim, oh, tu subiu aqui, oi? Você o Ah, ah, ah, ah, oi. pai. Ai, oi. Oh, oh, o... É, oh, você? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. O... O... O... O... eu E você? Já aí, você pulando de novo? <música> Aqui, ó. Eu te ajudei, um pouco. É, é, é. Agora eu vou... Despedaçado. Despedaçado, pai, de novo. Eu te ajudei. É, mas no primeiro pulo que eu dei, eu bati no... O. É boia rosa Olha o quadradinho Ai, despedacei Mas também a nossa rosa fica em um lugar bem... O que? De primeira pessoa é pior, tá, pai? Então, se liga, de primeira pessoa é pior mas eu não consigo nem pular pro outro que já... Então, primeira pessoa é pior, pai Ai, mosquito, quase me picou aqui ele tava me picando, né? Eu que tirei ele dali Caramba, e é uma musiquinha Como, né? Ai, não! Pai, tu vai ver no vídeo Eu, eu, ia, eu ia conseguir passar pra vermelha E eu caí quando eu ia pular na plataforma, eu caí. Hum, não perturba <risos> oh. não. <risos> Poxa. Pô, oh, quando eu consegui ir longe, tu tá perturbando. Quando eu consegui ir longe, eu tava te perturbando. E tu tava me perturbando. Ah, não, caí. Mas, mas eu tenho que falar, né? Senão o povo aqui do vídeo vai ficar tipo assim... Hello? E me? E is me or it Snow! no. Is no? Is no... Is no! Não existe. O pai, vamos... <risos> Adicionaram mais tempo. Eu tô <risos> pulando. Eu tô pulando nos negócios. Aqui, ó, pai. Saúde. Lá... Saúde, mano. Uh, que tô de espera. Ah! Da... Tô te vendo aí, hein? Sinto que tá aqui embaixo, do meu lado Subi aqui, não ó é, Não é manda não Por trás de você Me espera Vou te esperar aqui Ah, eu esperar essa, tu me esperou? Hoje? Tem que me esperar pra me proteger Aqui, ó, vou te esperar aqui, ó vou, so... vou te esperar aqui em cima Sobe, vou te esperar aqui, ó Primeira, sobe Sobe no primeiro, isso Não essa Eita! Vez. Eu caí, mas começou nova fase. Eu subi uma cabeçada, não, não... Olha como é que tem a espicotada aí. Uh. Uh, ai, ai, ai. Olha, Isso como é que é? Tem que subir aí na escada. Isso. Isso. Posso escolher o lado que quiser? Aham. Uhum. Mentira! Eu pulei na luz, eu fiz <risos> esperaçado. E eu falei que não podia pisar, pisar na luz, querido. Eu não Nem falou na... nada, pelo poxo, colha qualquer lado, não falou nada da luz. Eu, mas, mas tu também não perguntou. Pensei que tu soubesse, o roxo era uma Caramba, luz. Caramba, na hora que eu pulei na o luz. O roxo era uma luz roxa, né, pai? Se você Poxa, se ligasse. No ah, nossa, consegui! Lido. Passei pra laranja. Pai, tô na laranja na... Olha ali no lado, olha ali do lado, olha eu, olha eu, olha eu, olha eu, na laranja, aí já eu vou pular, na laranja é eu. Ih cara, esse jogo de hoje tá nervoso só, muito ruim, muito ruim pra jogar, muito. tá muito nervoso. Tá nervoso, sabe quando eu tô ali no sofá e falo assim: ah, chatice? É que eu beijo é nesse jogo. Não, esse jogo não presta, não. Presta sim, pai. Esse é um dos jogos mais jogados. Morrer. Opa, e esse jogo, quando tu chega, chega numa fase, não tem checkpoint que tu nasce na fase. Não, tu volta do início. Então, horrível. Ah. Eu não consigo passar no fase fácil ah! Eu tô no nível 1. Um, um. Eu nem tinha chegado no nível 1. Um. Nossa, eu tô, eu tô feliz. Não consegue passar. Oi, oi pai. Olha doutor. Eu não sei. Eu não sei agora por onde é que eu vou. Eu passei pra você. Eu passei de você. Vai, vai, vai, vai. Que ajuda. Fica trabalhando aí. Eu tô te tá olhando. Abalhando. Tô te olhando. Você. por que que eu um beijo, não, pulo pra frente e o meu boneco pulou pra trás? Sabe é de quê? Sabe é? é de quê? É. Por que o meu boneco pulou pra trás? Por que o meu boneco pulou pra trás? Foi lá? Eu pulei pra frente. Querido, é porque se tu faz isso, é ó, eu tô na escada. Eu pulo pra trás. Não, gente. não, mas eu não pulei pra trás não, eu pulei pra frente. Uma pula pra estar sozinho, é reflexo. Não, já é difícil. Aí, essa, com essa luz aí, ó. Perdi a cabeça de novo. Ai, a B! Eu podia falar cair na B. É porque eu já errei na prova na B. Porque eu tô pensando em prova de inglês que eu fiz hoje. Não fiz hoje, né? Vou fazer. Fazer revisão. Não. Ó, por aí. É muito difícil, cara. É difícil? Meu Deus, Deus do céu. Eu quero ver que tem outra torre que ela é pronta. Quer já. repassar raiva e é jogar esse jogo, cara? <risos> Quer passar raiva, e jogar então? Pô, cara, muito é difícil. <risos> Oi, pai, eu tô subindo aqui a escada. Pior que hoje eu não consigo nem o telefone, eu só consigo ficar na uh, a mesma pessoa. Uh, uh, quer não sair do Não consigo afastar a minha... não, sai! Sai! <risos> eu tô ajudando o meu pai. Eu não consigo nem afastar, quer cara. Quer sair do mapa e entrar? Quer acabar na bateria? Eu fico muito longe ou eu fico muito perto. Ui, que doideira! <risos> Não, não, não, se tu ver onde é que eu tô não morri, e não morri. Aqui. Eu tô vendo. Não, se eu for pular, você vai dar um! <risos> tu tá, assim, tá muito perto, pai. Só fazer isso. Ai! <risos> Mas esse jogo aí. é muito difícil voltar e vou. vou. é. Em outro hum. bora em outro. Quem é isso que você está falando aqui? Sei lá. <risos> Ui, cai! Não, isso é, é. esse jogo é. Oi! <risos> é, raiva! Esse jogo A, Essa fase é só raiva! <risos> <risos> Rouba ro raiva! Roubaiva! Ro que isso? Oh raiva! Oh, oh, olha raiva. esse garoto, olha o aqui. Ah, Eu amei o óculos dele! Olha o óculos! Eu podia ter pra mim! Que de gracinha queira. com o menino aí! Que de gracinha! Essa cara que ele tem é muito cara! Sai fora! Oi, partido! Faltam 46 segundos pra essa fase mudar! Deve ter um momento de alegria! né, não mudar. Meu Deus! <risos> que coisa horrível! Não, tem que, ter, tem que treinar a batista Eu treino Aí No passo, imagina eu que me jogo me trabalhando, um, né? Tem um aqui até com asa Cadê? Ah, esse daí é porque Nossa, é perdi a cabeça eu vou, eu vou esperar, né? Porque tu vai voltar pro início Ih, então... tem uma garota aqui com a mola Ah, deixa ela Aqui, ó, faltam 5 segundos pra mudar. Vamos jogar mais essa fase. Já mudou a fase, pai, vamos lá. Isso. Rosinha. Ela fala rosinha. Muda a cor da fase também, né? É igual o detetive do, do Predador, quando muda os personagens, muda a gente muda a. o. até o pai, gente. Eu fiquei muito chateada Caramba, eu parei na beirada quando, Meu quando Deus do céu saiu. Ah, o cara me empurrou Olha a cara da minha mãe olhando pra mim Esse dá pra passar raiva, mas esse passa menos É Nossa, eu não consigo pular ali, gente Eu tô começando a passar raiva com esse meu, meu, meu, meu rolo tá ardendo ah, qual... Por quê? Oi Oi, pessoal Oi, Letícia, né? Letícia, né? Mas vocês não tão vendo, eu tô botando o um cabelinho atrás da orelha. Oi, Letícia. Oi, Letícia, né? Oi, Letícia, né? Terceiro ano. Terceiro ano do ensino médio. Não. Quarto ano. Quarto ano do terceiro médio. Quê? Quarto ano. Oi. É uh. tá aquele pão, Marcos? Tá aquele pão? Lá vem o Marcos, Marcos descendo o morro da Vassovelina. <risos> Taca pão de carinho, Marcos. La Sovelina. Quem, pra quem não sabe, o nome do meu pai Marcos. Qual é o nome do morro, Marcos? Da vassovelina. Descendo o morro da Vassovellina. Que morro é esse, gente? Morro da, da Sovelina. Alguém que subiu, subia lá que era Sovelina. Sovelina. <risos> sovelina. É lá, acho que é Santa Catarina Santa Catarina lá, Marcos tá cariopando Marcos lá vem o Marcos descendo o morro da Vazulina lá vem o Marcos descendo o morro da Vazulina tá cariopando esse carinho mas ele só vem capotando sério um M7 ele só vem capotando ele vem capotando e fino eu tô te vendo. ele caiu. É, eu, olha só, eu tô jogando com a cara virada pra, pra parede. Mas que não pode. Né? Ele, pode sim, ele, eu, não, tô ele, tô assim. eu também tô jogando assim. Eu também tô jogando assim. O outro tá pegando fogo, ó. Fogo no... no, no... no, no nas costas. Né? Ah, não sei. Cabeça. É, ah, é cabeça mesmo. É cabeça. E agora eu consegui longe, hein? Eu eu, ah! eu tô a um... Ai, caí. Eu tô a um negocinho pra chegar lá e tu acha que foi longe na segunda? Porra, pichinini, nini. Tu não falou pra ela. Porcaria. Ai, pichinini. Pichinini. Ai, caí. Vai querer pau, barco? Lá vem ele, morro abaixo, assim, não, e aquela assim, tô nem aí, não, o bebê é assim, a irmã dela fala assim, sai da chuva com o telefone, vai morrer eletrocutada, aí ela fala assim, tô aí, aí a irmã assim, quer ver então, vou contar pra mãe, tô aí, Olha aí, olha aí! Ué! <risos> pula, pula! Tá quelepão, tá Vai, tô te vendo. Tá bom. Olha ali. Claro, ah, tá perdendo, tá igual tá igual eu. Eu não tô embaixo, não, querido. Eu tô em cima de você, olha ali, ah, pai. Ah, tá bom. Olha ali! Duvido. Olha ali, olha pra mim. Olha pra mim. Tá que aquele... bom. Eu aí, hein. Esse, esse jogo tá... hoje tá dando raiva. Uhum. Como é que eu faço pra me pegar a bola? Tô na outra, tô na, tô na vermelha. Como é que a gente pega a bola desse cara aqui, ó? E tem uma bola e, sai, e tá com. É porque com... comprou, querido. Porque ele tem um ponto. A cabeça dele pega fogo. Igual a minha. Só que não tá aparecendo no jogo. É dela, jogo. querido. Olha aqui, se eu caí nessa. Minha, minha cabeça tá pegando fogo, só não tá aparecendo no jogo. <risos> Olha eu, tô na vermelha. Minha cabeça tá, tá explodindo de fogo. Mas oh. depois Uh, uh, uh. Ai, ai eu, caí. ai, eu vou quebrar tudo. Eu caí da vermelha. Eu caí da vermelha. Eu tava na vermelha. Fica calma, relé. eu caí da vermelha. Eu tava na vermelha. Eu tava na vermelha. Eu não saio do rosto. Gente... Eu tava pior. Meu Deus, cara. <risos> Tem capacidade de o nome dessa fase é Wals. Não, essa dessa fase é. Tá, aquele pau. É, é coco chatice. Não, o nome dessa fase é o quê? O morro? Qual é o nome? UAUS. Não, do marco qual o nome dele? Do... Tá, aquele pau na estalina. Não, não, o no, no nome do morro lá? Da Vassouvelina. Sabe é a Vassouvelina? Chica. Morro da Vassovelina. Morro da Vassouvelina. Do morro dava raizinha Poxa, vida eu Não consigo Olha ali, olha que meu raiva pescoço raiva. Vai acabar o tempo, eu não saí do, do terceiro tá. negocinho <risos> Tá doido, um, acabou Ai. Vamos ver como é que é essa fase Nua, essa daqui, tu vai perder Olha quanto negócio que morre Olha Caralho. isso já daí que minha bateria tá acabando. Aí! Meu Deus, eu tenho um vídeo de esperaçada aqui. O bonequinho tudo sem cabeça. O nome dessa base é custom. E o senhor todo ano vai de morar. É verdade? É verdade. Vou desde os 22 anos. Não, na cabeça, tipo, da, eu já vi que esse eu não, não vou passar. Um dia eu vou lá. Passa isso, pai. Pra que tu tá parado aí? Vinha... Eu só vi tua cabeça, tirando. Eu vou gira, ajudar gira, a gira no meu pai. Gira, gira, Porque gira, Eu vou gira, dar uma chitinha no meu pai, peraí. Vai contando piada. Vou rodar essa Pode Não foge de mim, que eu não tô lembrando isso. Ela é Aqui é mais fácil, você não sabe pra pular, ó. Também te se eu estiver é por aqui, é de paz, de paz. eu vou. É por Mas... Porra, eu. Como, pô? Parado. Ah, não. O jogo rouba muito, cara. Teu boneco de sua aí, parado. Pulando é assim, ó. É porque enquanto ele pula, ele vai pra frente, ó. Dá pra ver, ó. Ah. Pelinho dele. Deve ter encostado. Olha, eu tô iluminado. Olha onde eu tô. Olha onde eu tô, iluminado. O oh! oh, iluminado. Parece um ovo. Oh, olha aí, ó. A gema. E ele tem a clara oh, luz. Ih, eu tô olhando por baixo. Olha por baixo. Por baixo você? Né? Por baixo da gema. Por baixo da gema. Olha. Eu vou tampar a outra fase. Olha. Olha. Não, mentira, é eu vou fazendo de outra cor, ela não tipo assim. Hã? Nossa, cair gente despedaçada aqui. Ui! Ui! Eu quiquei e caí no branco. Eu quiquei, eu quiquei, eu eu fiz assim, ó, poing, Eu quiquei de raiva. Eu saí do jogo, eu quiquei. Ai! da Jovelina. Morro? É morro, não é bolo da Jovemina? Bolo <risos> da dona Jovelina, pérola negra. Ah, ué, olha ué, aqui pro meu pai. Sai em cima da gema. Pra cair na gema. Ih, é. agora, hein? Agora tá fácil, não tem luzinha pra te esperarçar não. Mas é fininho isso. Não, não. Então o tá pé muito mais fácil. Bom, tem uns que chega aí vai muito ah, rápido, olha lá. A ah, pessoa chega aí oh, pulando oh. muito rápido. Meu pai, salve o pai. Ah. <risos> joga, pai. Joga, olha que eu só estou vendo. Não, desisti. Joga. joga, joga, joga, joga. Desistiu, pai. Eu vou ir no banheiro, vai contar uma piada para eles ser entretido. Eu vou pular, vou jogar com o teu, que é mais fácil, tá. vou testar. O meu pai vai testar o meu, tá? Eu vou beber água. Ai, gente, peraí. Aqui, Nem as que eu aqui, Meu Deus do céu. Aí, não, aí não. Eu Não, é fácil. Ele não sabe que isso. você vira a câmera aqui, ó. Segurando ali, ó. a bateria. Não, acabou não. Acabou. Ah, gente, então eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa o like Um beijo e fui